Ô Dan Dan, vamos ver se o Zap o Bebê ainda tá lá em cima. Uhum. Ele deu o um maior susto na gente, você lembra? Uhum. Cê... Ô gente, vamos lá ver se o Zap o Bebê ainda tá lá. Vamos. Uhum. Eu esqueci, eu coloquei os cachorrinhos lá de novo. E agora? Vamos lá ver? Ele tá chorando aqui. Aí está chorando, não. Acho que tem alguma coisa lá, porque eles estão aqui, ó. Gente, olha, eu acho que o Zap o Bebê voltou. os cachorrinhos estão tá todos aqui de novo. Gente, pergunta eles dando se o Zap bebê tá lá em cima? Olha, ah, tá chorando. A riqueza, gente. Ah, vamos lá ver então. Gente, os cachorrinhos tá latindo muito. Olha, olha, gente. Que eu... Daniel, vem cá, vem cá. Não vai sozinho, não. Não vai sozinho, não. Por favor, por favor. olha lá. As vezes... não sei não, não sei se... Ai, o que será? A chave, fecha o portão, fecha o portão. Gente, pegou a chave, a chave, gente. A gente nós vamos lá agora. A ver se o Zap o bebê tá lá, gente. Acompanha a gente aí, gente. Nossa. Vou abrir o portão aqui agora, gente. você acha que o Zap o bebê tá lá? Daniel, você acha que o Zap o bebê tá lá? Ó, oh, oh, oh, Jennifer, olha aqui. Vamos lá ah, ver perto da casinha. Vamos, Daniel. Vem, ah, eu, vem comigo. eu também tô com medo, gente. Eu também tô com medo. Mas vambora, nós temos que ir. Vamos defender os cachorrinhos. Vamos, vamos. Vamos lá ver. Ele tava tá ali na casinha, não tava? Tem alguma coisa certa? Tem alguma coisa ali? Ai, eu tô com medo também, gente. Tô com muito medo. Vou chegar só um pouco mais não, perto. Não, não, não. Lá ainda. E você tinha lá, lá ainda? ainda. Hum. Gente, eu tomei o sussu, quase ficou morrido o coração. Foi mesmo. Nossa, eu saí gritando. E você, Daniel, você assustou com o zap bebê? Hum. Hum. Gente, então tá, gente. Então, você sai correndo eu com, com o Daniel? Gente, sai correndo, assustado, gente. Não vai, não vamos não, né? É Acho é melhor não, que não, é né? É, daqui é a pouco, pouco a gente vai. Vamos conversar um pouquinho, gente. Vamos conversar um pouco aqui, gente. Pode respirar, vou pegá-los agora. <risos> <risos> <risos> <risos> Assustei eles. <risos> Vambora, vambora, vambora, não vou ficar aqui não, gente. Ai, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vou bater o portão. Vambora, vambora, vambora. Vambora, o zap, bebê. Fala, Daniel, fala, Daniel. Fica aqui na rua, não. O zap, bebê. O zap, bebê. Zap portão, Daniel. Ai. Daniel. Daniel. Mora gente, no você o Zap? Meu Deus, eu tô sozinha. Corre, corre, corre. Corre, vem. Ai, vem, vem. Tá vem. Ai, meu coração vai disparar, gente. Ai, gente. Ai corre, gente. Corre, corre. Meu Deus, gente. Eu quero bater na porta. Você viu, gente? Eu vi. Ai, meu coração tá pegando o coração pra você ver. Deixa eu ver o seu coração. Olha o meu olho. Ai, mano. gente. Nossa. Zap, bebê. Ai. Ai. Saca ah, é de sussurro. Ai, ah, ele me assustou, ele me pegou por trás. Daniel! Você viu? Eu saí aqui atrás. ele mundo. pegou nas minhas costas. Ai. Nossa, Deus. Onde só você que, tava, Daniel? Que eu, vi... eu não vi você. Eu saí. Sabe, sabe que ela não falei. Eu pulei ali. Ah.